não já é só. Não não. Toma, toma, toma, Dudão. Ali estar aqui. Caralho. Quer não Não vai dar não. Consegue bot? Você põe? dar splash. bot Tô chegando. Quer fazer o good? Tá sem rio eles. Eu e o Lúcio podemos tepar. Eu <risos> pode... tenho pode... pô... Eu tenho TP, eu tenho o TP também. também. Ó, oh, combo! Ali ah, sai ah, Flash destar e flash desse carro, mas já. Peguei o Jar, peguei o Jar. Lúcia, Lúcia, Lúcia. Não sei se tem como. Lúcio, eu vou com Ah, ainda. Tô batendo no Lúcia. vida Ó, oh, é sai. Eu vou direto pro bot Side de novo tem três campos. Não, ali. É, vai, vai pra frente aqui, foi uma brincadeira. Tô vindo aqui nesses caras. Tudo bem. Esse é o Lolucia. Eu acelei o B só. Vou dar base. O Ziggs tem flash? Se liga, se liga, Griff. Não tem flash. Não não. Peguei? Olha só. Foi no Olha aí. Né? O Ziggs tá morto já. Nice, né? Nem tem play aí, só fazer os tempo. O Jarvan e o Jason são sem flash, a gente tem muita prioridade pra esse Arauto, tá? tá? Eu tenho é, as Daut, do CUT Up, e do reset mais forte. Eu só não botei ter mid. Eu tenho TP, velho, nesse ah, Herald. velho. A, tá? a gente não perde nenhum tipo de Scamish, tá bom? Ah, então, eu quero quero tô... foitar isso aí, velho. Eu tenho TP de TK, tá, velho? Eu, né? eu corto depois o Drake aqui também. Assim, então. O foda é pressão mid, só. Ó, a gente passa e te dá, baixo. Tô pegando a fruta, calma aí. Vamos testar agora, viu? Muito tempo atrás, velho. Acho que a gente só vira pra para de bot mesmo. Tá bom, então voar. Ah, eu tenho que... então vou entrar no head dele, tá, gente? Preciso roubar ali pra What the fuck? Vou sem pressão aqui também, velho. Eu preciso do bot só pra pegar pressão. Tá. Cara, eu vou ir pro mid aí, Ó, o Lucifer meio low. low. Você para, eu tenho ward aqui, tem ward aqui. Tá, Lucifer tá. Vou ter que fechar vou ter que flechar. Ah, eu vou ficar muito low. Lucifer meu toque também. Eu pego seis aqui no É, sapo, é alguma coisa, Fazer alguma coisa no mid só com o bot, velho. Sem assim, o bot não, dá. É, inclusive eles podem estar aí no bot agora. O Jar não ult, outro. Eu acho que eles estão aí no bot. O Lúcio pode estar descendo também. Não, não sei oh, o que. Ó, o tá aqui, o Java tá aqui. Vocês vêm ir nele. Tá maluco, esse cara tá maluco. Eu posso, ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Comecei a tá ir. Começo aí, eu começo a Tá muito low. Quebra o pinistouro. Boa. Ah, tá Não tem flash, ele Ah, o Jaran não. não morreu? Não, não. Boa noite. Ah, ok. No Xão, o dia está sem flash. Se você quiser cortar do Red Jet pro top. Mano, o Lúcio precisa preciso agora. Dá pra fazer Herald? Eu tenho TP, tá? Pode entrar aí, Chanzão. Só vou arradar pra mim, velho. Segura pra lutar 20 segundos. Eu só tenho Ward aqui. Ó, oh, TP, TP dos caras aqui. Tô fazendo, tô fazendo. Okay. TP do Luci então. Tem um 10 te tem um T10. Tem Espera um pouco, espera um pouco. O Alessar deu 4 velho, que porra. O Alessar tá sem flash, não tá, pô? Ó, ó. Tá sem flash, o Alessar. Tem dois. Só vocês, é lutar? Lutar. cuidado, cuidado, cuidado Luci. Matei, matei. O Alessar, o Alessar? É não vai muito cara com o Luci, caraca o Luci. Traz eles pra mim, traz eles pra mim. A gente luz daqui. Não, lutar. Lutar, lutar. Lutar. Lutar, lutar. não. Ela vai meado. Jace, Jace, Jace, Jace, Jace, flash Boa. Vai, vai, vai. Ó, Lúcio, gastou o item. Eu pego aí. com vocês. É Flashou, pode. Calma. Eu não não, não Tá sem já sem oh, combo oh, aqui. Não tem combo. Não tem combo. Não tem combo agora, não não Quero wave, quero wave. é que meu 6 6 6 6 6 não tem! não tem a ah, eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui. Tá com o Jarma? Ah, tá bem, tá, bem, tá, bem, tá bem aqui, T tá B aqui, tô aqui. Deixa sem flash. Tem flash, tá sem ah. flash? Não dá, não dá mais. Eu matei o jungle dos caras, hein, guys? Nossa senhora, que doideira. Tá, eu tô fogue aqui. Alistar mid ainda. Tô aqui, tô aqui. Deu, agora eu tô indo mid também. Tem Ai, bastante campo boate do cara aqui. também, pô. Oh, um sem coin, gente. Tô sem corrente. Tá meio dito, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei oh, a luz. Mata, ah. mata, mata. É do Ziggs, é do Ziggs esse TP. É do Ziggs? Não consigo matar. Perdi. Vou abrir bot, guys. Tá, tá, tá, Só sai, só sai que é nosso. Azul, Lu, azul, azul, Lu. sim. você é muito low, tá? Eu vou dar B depois desse sapo aqui. Se eu roubar Pô, esse head... Dois itens aqui, família. Ai. Tô aqui já. Bate no olho, bate no olho. Boa. Oh, tá ótimo. Peguei. Eu dei com a luz, tá descendo, tá? Tanquei o mato, cuidado. Não cara. vai, não vai, dá, é não vai é dar, não vai dar. Vem no bot lá. Né? Eu vou por trás aqui, eu vou por trás aqui, eu vou por trás aqui Vai vai vai vai, vai. vamos pegar esses caras, vamos pegar esses caras. Tá Slow, slow Foi correntinha aqui Praia é, com o Lucian Praia com o Lucian só Cara, eu, não, eu acho que é só fazer o break Vai dar data ainda Eu brinco com é, ele Já pra tá ali, cacetando tá Pega, batei, batei, batei Tá, eu brinco Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, Tô indo, tô indo Tô bom, aqui. nem fodendo Batei meu deus, doguei igual um nudo. Sem flash, sem flash, sem flash. Ah, não vou nem flashar nele. Tá. Nice. flash Ziggs, flash Ziggs. O Jarma já tá vivo, velho. Ah, eu nem esse Drake, corta. Muito tempo. É terceiro Drake. Vai. Agora. Ih, que isso? Caralho, sem flash, sem flash. Maluco. Olha o Lúcio no Acho que vocês matam, não? A gente mata, gente mata. Achei nele. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Só mata ele, só mata ele. Liga esse TP. Com alicerce, tá sem urso, tá é sem urso. Tá é sem urso urs. Ok, tá muito louco. TP Jace do Jace aqui, aqui velho, que porra é tem essa? Pra mim aqui, família. Eu isso. Tô colocando vocês. Tá, ali. vai saindo, vai saindo, vai saindo. Jace sem flash, vou dar base só, guys. Ó, oh, o Jace tá aí ainda. Mano, eu vou puxar mais bot. Ó, Nuz, vocês defendem? Vocês defendem? Não, não, não. Vou. Defendo, defendo, defendo. Responde aí pra vocês? Só não. clean, não. Não, não, não. ok, ok. aqui. Eles têm que responder bot top. Tá, eu tô subindo, tô subindo, compra slow. A gente ganha isso aqui, a gente ganha isso aqui. Tô subindo por trás, tô subindo por trás. Olha o Jarma, o Jarma! Nossa, hum. esse cara, eu esse dei Que é isso, eu dei tá? Tô que eu a gente ainda ganha, Bateu tá aqui! Sim. Ah! Que dano! Boa, Ó, oh, tá que... é, é é o Lúcio tá vindo, cuidado com o Lúcio, Tá, tá, tá. Tô é. com o Lúcio, Boa! Nice, Boa! Né? Eu dá aqui! Eu certeza, Ai, morri, ah. véi! Não foi minha correntinha. Mano! Eles estão indo pra cima, o Wally pelo menos. O Jace pode tá mid. Eu tô aqui mid pra, pra luta, mas eu tenho um first move no Lucy. Ó, oh, tá. tem o TP aqui atrás, tá? Ó, que... que... oh, vai indo, vai indo, irada vai indo, irada Ó, okay. oh, vou engajar, vou engajar, vou engajar. O TP ali atrás já, tá? Tá, vou encher então, o saco é? deles aqui atrás, vou encher o saco deles aqui atrás, spawn e o Lucy. Ok. Mata o Lucy. Vamos você junto com eles, guys, aqui. Não, não matei. Eu tô indo no Lúcio aqui. Ele tá fechado, eles vão em bot. Ó, é, o Jace. Um. Vou dar em 5, dar em 5, dar em 5. Jace, em 5. Eu não morro, não morro. Matei Jace, matei Jace, matei Jace. Se eu rio pra você, eu acho, não? Veste, veste. Tá professor. bora fazer os dois. Tá tiltado, professor. Pode o Lúcio chegar, deu base, o Gace Lúcio deu base. Ah, tudo de vocês aí na... Depois bora, bora, bora, bora. O Lúcio deu base aí tem TP. Vou guardar o smite, viu? Oh, os, cara tem, oh, os cara do tem... Os cara tem TP, hein, véi. Não sei se dá não, hein, véi. Vamos brincar aqui na jungle deles agora, ficou? É, é Aguenta vindo um junto. Tem um tempo livre, cara. A gente pode até ter certeza daqui, tá? Ô, a gente faz em 2x ao. Vocês não querem ficar respondendo mid ser, e... e vocês ficarem Pode ser. ser, pode ser. Você pode ser, vocês fizeram. Né? Espera chegar, espera chegar, espera chegar. Fica aparecendo, então. Fica aparecendo no mid. Só toma cuidado com o engage, tá? É, cuidado com o ult do Jarva. Bora. Ah, eles vão vir, véi. Vamos virar ali, da. A gente vira, gente vira, gente vira. Em baixo, em baixo, no Jace no, no aqui, ó. Eles não tem visão nossa. Ele tá sem flash, eu sem flash. o flash. Eu prendi não prendi ele. Jarva sem combo, ele. Jarva sem combo. Vai. Vai. Mate arma, mate arma. Mate ar, Alisar. Boa. Tá. Hum. Barão? Mano. Mid é, Barão? Leva essa torre aqui, vamos Ok ok Eles não me matam, não Tá tudo bom tem 4 top aí, 4 top Cuidado tá Ai, um de vida Ai Cuidado, cuidado, né, vai vir todo mundo aqui A gente tá full bot Tá, tá, tá Acho que a gente ah, mata todo mundo, ah. todo mundo. Ah, Tudo bem, eu time é muito tem bom Ai, tomei Run. Segue só Solta da B e T aqui Ai, ele me viu Opa. Não, ele me viu, velho Tomamos um o Drake agora ah, Tá aqui, por virar. Okay, okay. Cara, eu acho que eu paro eles e vocês fazem, não Morte Eles me matam. Eu ia aguentar, eu ia aguentar aqui, ah, aqui agora, não, tá minha, Tô de olho aqui Ah, o Drake é nosso, já O Jarvan tá em mim, tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô aqui Jarvan sem combo aqui, peguei ele Tô matando Jarvan né? é morto uh. GG, bot? Boa GG aqui Boa, tá e o Zicão ali Ah então, tá lastrando <risos> ali, limpa na wave Nossa Morreu Botou os caras pra cagar seco Vem Grifão, então vamos lá Grifão oh. <risos> Foi sozinho, filho <risos> Nice, nice, valeu pro carry aí, rapaziada, humildes